Que você precise Comprar elas Ainda mais nessa quarentena O jogo é recomendado Para maiores de 8 anos Já que o jogo Ele existe valores Muito altos Aí crianças tem menores tá? Não sabem números Tão altos assim Ó oh. Vantagens deste jogo é que ele vem com de metal, os peões, contra aqueles antigos de plástico do banco mobiliário. Ele contém um tabuleiro 28 títulos de posse, 6 cartões, 80 casas, 2 dados, 6 marcadores, uma máquina de cartão com pilhas, no inclusão um, 32 cartões de manual de instruções. Informações sobre pilhas. As pilhas e baterias não devem ser recarregadas. Diferentes tipos de baterias não usadas, não devem ser misturadas. Só devem ser usadas pilhas e baterias de tipo recomendado ou similar. As pilhas e baterias ser colocadas respeitando as polaridades. Isso é importante porque é corrente contínua. Não é corrente alternada que se move 60 vezes por segundo. Aí, Então, tem que ter muito cuidado com as folhas. Ele foi fabricado pela, pela manufatura de brinquedos estrela. Um jogo muito mais moderno do que o banco imobiliário comum. Mas ah, lógico, você acha... Em 169 normalmente. Quase 200. Vale a pena investir? Sim. Mas é uma coisa muito clara. Isso é mais técnico do que pessoal. O que é melhor para gente talvez não seja melhor para você. Por favor, compartilhem nos comentários o que é melhor para você. E até a